Que tá dentro do DNA E o meu verso de freestyle Que tá dentro da minha veia Uou, Hoje nessa ceia Com certeza mano Minha vitória já anseia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 Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente Pra você ver como que azima que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo Quando sem maldade eu decolo Tudo meu inferno é do ou do Johnny Mas hoje a batalha é da aldeia do uh, uh, Apolo namorado Você pra mim é o máximo. A batalha da aldeia do Apolo É a primeira fase Faz o chegar você que passa do atual campeão Que bateu de frente, só que não fico perdeu Opa, o pô, tu fico perdeu? De Na verdade, mano, agora cê se fudeu Você era o atual campeão Hoje você é o passado, o atual hoje nessa porra é eu Caralho, vou matar você Você já tá ligado, mano, não tem proceder Pode dar risada, eu fico olhando pra essa cara O que aconteceu, ele teve um ABC Tá de brincadeira, meu mano Cê só tá apanhando até agora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 Você puxou o assunto, a polo deu do sol Olha o cheirinho de rima decorada Saudade, ah, é meu mano Pra mim é que é insano Por isso é espuma, uma nunca cê tá se encasapando E nesse momento o Apolo não passa pano Eu acho que ele não entende o quesito De quando a gente fala rima improvisada Rima improvisada são dois MC Escutando beat e puxando Uma rima do nada Eu só pensei um o agulho que derrava o seu nome Na moral cê sabe que eu rimo no microfone Diferente de você eu penso em várias batalha Enquanto você não pensa uma rima putz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 Eu te garanto, que vou te matar Eu entendi o seu verso, só que ficou no quase Porque se o Brunão não fica morto, cê não passa pra próxima fase É, é por isso que eu mando o bem Em manda essa batida, você tá partida. Por isso meu mano, eu que mano que você me a com sua vida Passa passo pra próxima fase Porque o Brunão é um cara aqui que só fala Então eu vou fazer o seguinte Isso, é. Viu que é seu conjunto? Como que você quer me tirar isso? Ah, eu vou gravar o Lucinha, eu vou gravar tudo, vou gravar tudo aqui na sua vida Vou gravar mais umas duzentas copas pra agora a sua vida que é repetida Doce bola, doce bola, doce Isso não anima no para as rimas de Kat! Vamos para a, oh! a basquete, oh! Vamos para Ok. Ele vai que pra mim vai me dar até o morro, chega colar com ele, vai fazer um ele lá no camarim. Cê tá tranquilo, cê tem sua habilidade. Quando eu vou, eu vou na raça, minha rima faz isso por mim. Quando você for, eu vou fazer o contrário do que tá pela atitude do adversário. Chega a vez de outro MC, cala a boca para crítica e aprenda a aplaudir. Sim. Vai se fuder, foda-se que você vem pra tentar me bater. Deixa eu te falar, sabe que eu sou saca e vou te bater. Você vai voltar pra casa e aquilo pisa nunca mais. Seguramente, abaixa a bola pra cacete. Terceiramente, é só na casa e é seu tapete. Entende que agora na escola? Agora é pra me explicar. Pra tá rimando cheio de like na sua rima nós tá E se ajoelhou! Agache Dashimana!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 porque nessa oh. mesma gente, aí você já deu brecha e mosca, chave lixa nas árvores de coração de bosta. Oh. Tá só, tá, tá, tá. Você abre aí você vai ver sentimento e disposição vai roubar meu coração. Você é vacilão, homem de lata, nunca vai ter o peito do leão. Oh.